Santa Bárbara do Oeste, Olá Brasil, estamos chegando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira hoje é dia 6 de abril de 2023, quinta-feira santa, véspera de feriado, amanhã sexta-feira nós não teremos, né, excepcionalmente aqui a edição do Jornal da TV SB Notícias, né, sexta-feira maior e você pode participar aqui do nosso programa da nossa edição através do WhatsApp que é o 997824426. Envie aqui suas reclamações, seus debates, envie suas sugestões, denúncias aqui para o nosso jornal, tá bom minha gente? O número é esse que está aparecendo na sua tela, vai compartilhando aqui a edição de hoje do Jornal da TV SBN, clique no gostei e ative o sininho. Vamos em frente que atrás está cheio de gente. Que Deus abençoe, né? Olha, vamos falar aqui da, da quinta-feira. Hoje, né? Hoje nós temos aí o varejão de peixes aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vai até amanhã. Vários pontos, né? Na verdade, são, são seis pontos aí onde está acontecendo o varejão de peixes. É, então, fique ligado. Para você que gosta daquele peixinho, né? Saborear aquele peixinho maravilhoso na Semana Santa... Vamos divulgar aqui para vocês os pontos, então, né, que estão aí o Varejão de Peixes, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Lá na Praça Rossi Armênio, no Jardim Europa, Rua Portugal. É, hoje, quinta-feira, das 8 até as 5 da tarde, amanhã das 8 ao meio-dia. Praça da Migração, Avenida da Indústria, Jardim Pérola. Hoje vai até as 17, amanhã até o meio-dia. Na Avenida Pedroso, cruzamento com a Avenida Tenente João Benedito Caetano, no Planalto do Sol 2. Hoje vai até às 18h, amanhã até às 17 horas Avenida da Amizade, no Santa Rosa 2. Vai até às 18 horas de hoje e amanhã, sexta-feira, até às 17h. E aqui, perto do cemitério central, na Avenida Pérola Baiton, hoje até às 18 horas, amanhã até o meio-dia. E lá no Santa Rita, na Rua Benjamin Viezel, tá bom? Hoje até às 18 horas e amanhã até o meio-dia. Prestigie varejão de peixes... Em Santa Bárbara do Oeste, é a quinta-feira santa, é a semana santa. Olha aí, aproveite, viu gente, para você é, prestigiar aí os nossos comerciantes. Caminhoneiro foi detido aqui na nossa região por porte legal de arma de fogo, hein? Atenção, tem imagens para nós aí, olha o que foi apreendido essa arma. Veja só, essa arma de fogo foi apreendida Rio Claro, Rio Claro. Policiais do 3 Batalhão de Polícia Rodoviária prenderam um homem para o porte ilegal de arma de fogo. Foi ontem à noite, ele estava com uma pistola Taurus. policiais realizavam a Operação Segurança Viária pela rodovia Washington Luiz quando no KM 172 abordaram um caminhão. É um caminhão com placas da cidade de Santa Gertrudes. Durante a abordagem, foi encontrado com né, o com, com um caminhoneiro aí e durante a, a busca veicular, foi localizada essa arma de fogo. Então, por conta disso, ele foi conduzido até o plantão policial, a delegacia lá da cidade. Está né? aí a polícia militar fazendo o excelente trabalho. Volta para mim aqui, porque vamos para Santa Bárbara. Vamos lá, volta para Santa Bárbara, Avenida Ruth Garrido Roque. Situação precária, atenção, Dai. atenção, Secretaria de Obras... Olha aí a situação que está aqui, olha aí. É, é, olha, o asfalto está deteriorado. Essa avenida, já mostramos aqui, olha, precisa dar um jeito. É asfalto de péssima qualidade, né, minha gente? Aí passa ônibus, o transporte público passa por aí, dá acesso ao Bosque das Árvores aqui em Santa Bárbara do Oeste. Veja aí, olha, é um cruzamento com a rua César Modenese, com a Avenida Ruth Garrido Rock no Parque do Lago. Volta pra mim! Pedimos providência, pedimos providências, hein? Pro, pro departamento de, de água e esgoto, pra Secretaria de Obras de Santa Bárbara. Nessa situação da Avenida Ruth Garrido Rock, não é de hoje que nós estamos mostrando, não, viu? O asfalto ali cede to, toda, toda hora, todo dia, todo momento, né? Asfalto fica desse jeito aqui, ó. Olha aí, né? Olha aí, ó. Tá vendo ali? Ó, perto do portão, olha, aproximando mais a câmera e as imagens, né? Na lateral do calçamento, dificuldade, hein? Dificuldade. Repito, tem escola, né? Tem ali é, uma área de lazer, tem comércio, tem residência, tem transporte que passa por ali, o transporte público. Atenção, chacoalhão e puxãozinho de orelha aí ajudar o povo, né minha gente? Vamos ajudar o povo. Olha, amanhã, como eu disse, amanhã nós não teremos aqui o Jornal da TV SB Notícias. Amanhã é sexta-feira santa, nós vamos guardar esse dia. Que Deus, é, que Jesus possa estar no coração de todos vocês. E eu peço aqui hoje, é, para a gente fechar a nossa semana, muitas orações para as famílias. né? que estão ilutadas no massacre, né, no caso que teve lá em Blumenau, Santa Catarina. As quatro crianças que, lamentavelmente, é, foram mortas é, por um homem né, que pulou o muro e com o um machadinho acabou matando, né, executando essas crianças, esses bebês. Né, gente? Lamentavelmente, vamos pedir muita oração. É, forças de segurança, governo do Estado de São Paulo, governo federal, governos municipais, vamos é, fortalecer, reforçar a segurança nas escolas do nosso país. Do nosso país. Sabe? É, então a gente pede para que Deus cuide dessas famílias, de nossas crianças, né, nas escolas, dos professores, dos educadores, e que... É, eu sempre, eu, eu sempre tive uma política diferente De levar a notícia é, para vocês aqui é, Sempre quando tem situações como essa Em caso é, de suicídio, é, de abusos né, é, contra crianças é, Casos como esse A gente nunca divulga aqui a imagem do, né, do acusado, do suspeito A gente nunca divulga também o nome Por quê? para não fortalecer, para não fortalecer, é, é, é incentivar ainda mais e propagar né, e dar méritos, às vezes, para essas pessoas que fazem esse tipo de brutalidade, crueldade né, com o próximo. Então, é, nós estamos apenas aqui é, comentando o caso que aconteceu lá em Blumenau. Não vou divulgar aqui no Jornal da TV SB Notícias a imagem é, desse é, é, se eu posso chamar de, de ser humano, que né, faz um, uma, uma crueldade dessa, e também não vou divulgar o nome. Né? Por quê? Acho que não vale a pena. Não vale a pena. Mas pedir oração para todo o nosso país, que cuide das nossas crianças, que cuidem dos nossos professores, das nossas autoridades, forças de segurança. E que realmente é, possa-se ter uma ação é, mais efetiva. Dentro das escolas Feliz Páscoa para você Obrigado nosso produtor Davi O pessoal aqui da nossa produção Aproveite o final de semana E segunda-feira a gente volta se Deus assim nos permitir Conte conosco, conte com o Nilson Araújo Porque mexeu com você, mexeu comigo